Bom dia, meus lindinhos. Tudo bem? Estou falando baixinho porque está todo mundo dormindo aqui ainda. Acordei cedinho hoje. Hoje é uma segunda-feira. Não sei se é dia 12, dia 13, dia 14. Sei lá. Tô totalmente perdido. Estou muito feliz. Estou muito feliz. O que, que acontece? Lancei lá no Instagram uma enquete que minha mulher não parava de me atormentar para querer turbinar esse carro. Eu não queria, tá? Ela queria. Então, quem que manda na bagaça? É ela. Fiz uma enquetezinha no Instagram. Pra você que não me segue no Instagram, vai lá. me do garagem. Tá bom? O pessoal gostaria que eu fizesse uma sequência de vídeos... De como turbinar seu carro em casa e tal, tal. Claro que todo mundo quis, né? E o que que aconteceu? Lancei lá nos meus stories... Que a gente tava precisando de uma turbina... Chegamos até aí no Instagram de, um, de uma fabricante Pra ver se a gente conseguia ganhar Mas Eles não entraram em contato Não fizeram contato, nada Mas quem entrou em contato com o papai? Ah, que tato. Ah, Me diga Me diga quem entrou New Turbos E eu tô indo lá agora buscar minha turbina <risos> Sabe qual que é o diferencial do New Turbo, pessoal? Eles montam a turbina de acordo com o seu carro Entendeu? Infelizmente para nós aqui do Brasil A palavra recondicionada já remete a uma coisa de má qualidade E não é assim que funciona, hein? nem tudo é assim que funciona, tá? Pra vocês terem ideia, ó, esse carro usa turbina recondicionada Que foi feita lá na New Turbo Meu Chevette usava turbina recondicionada eu tive uma Paraty, o carro da Juliana não, o carro da Juliana é turbina, foi comprada nova. Quando eu falo para vocês que o recondicionado remete a baixa qualidade, infelizmente, essa é a nossa cultura. Mas falando de turbina, muitas das vezes ela é muito mais resistente do que você comprar uma nova. Isso eu falo por uso próprio, tá bom? Esse carro aqui, para quem não sabe já tem, tem até vídeo no canal dele no dinamômetro Ele tem 460 cavalos E ele usa uma turbina recondicionada Tá? O que, que eu acho mais legal Dessa parte Você monta a turbina Um exemplo, você vai lá na loja e vai comprar uma turbina Certo? Você tem a opção lá de 4248 4850 48, 50 é, 70, 63, 50, 63, é o que você tem lá. Agora, pra você montar de acordo com o seu carro. Que nem... Nesse caso aqui, ó. O menino da, lá da YouTube chegou a mim e me falou assim... Qual que é a configuração do seu carro? 1.8. Pistão original, biela original. Pistão a álcool. Bidu, pra que... Como que você vai usar o seu carro? Eu já tenho um carro super potente. Certo? Falei pra ele assim... Falei, eu quero usar o carro... Socialmente Eu não quero um carro muito potente Quero só que dê um suspiro no carro Você vai acelerar na estrada Ou você quer pra andar na vila Tipo Lombada, lombada Ter força de lombada, lombada Não para você acelerar de final, sabe Aí eu falei pra ele Se assim, eu quero o meio termo Se eu quiser andar numa estrada um pouco mais rápido Eu vou andar Mas na vila não, Lombada, lombada Dentro da cidade Eu quero um carro Rápido é um carro que acenda rápido Deixa comigo então que eu vou fazer Foi o que ele fez Ele montou a turbina de acordo Eixo, rotor, caixa quente, caixa fria De acordo com o que eu pedi Com o motor que eu tenho Eu tenho um motor Comando tal Cabeçote tal Coletor de escape tal Quero chegar em tal faixa de potência Eles vão montar a turbina Para o seu carro De acordo com o seu carro e acreditem pessoal, não tô falando isso só porque eles me presentearam. Hoje a turbina recondicionada ela dura muito mais do que uma turbina, vamos se dizer, nova. Entre aspas, tá? Porque o material é diferente, as peças são diferentes. Chegando lá, eu vou trocar uma ideia com ele, ele vai poder, que ele é especialista, ele vai poder explicar melhor pra vocês, tá bom? Então eu tô rindo. A borda do quê? Ah, eu vou de nave hoje. Pega o HB-20 na estrada, papai Partiu É nóis né? Então, meus lindinhos, Cheguei aqui, hein Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da produção da bagaça, ó Cê tá doido, bicho Ó eles estão montando ali, ó. Estão montando. Para daliar a minha. ó. o pessoal tá tudo usinando, ó. Quando eu falo pra vocês que monta de acordo com o que você pede, é isso, ó. Tem eixo billet. Tá vendo, ó? Que eixo billet, ó. esse aqui é um rotor É... meio De fora, tá? Com eixo billet que eles fazem também Ó, a 31 É uma infinidade de tudo eu costumo dizer pra vocês Que nem eu tava falando no começo do vídeo É o que? Infelizmente a nossa cultura Que o recondicionado É inferior, sabe? E não é bem assim com turbina, tá? Isso eu garanto pra vocês que Se vocês pegam uma turbina recondicionada Feita sob medida pro motor de vocês Pro carro de vocês Ela vai durar muito mais de do que você ir lá e comprar uma nova Das marcas nacionais e tudo mais, tá bom? Então, criem essa cultura Porque você vai estar tá montando de acordo com o carro de vocês A turbina vai ser feita pro carro, sabe? Tipo é, eixo, rotor, tamanho e tudo mais, de acordo com o carro, tá bom? eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês, contatos aqui da New Turbo, que vocês precisam de turbina, talvez vocês já tenham uma turbina, a turbina deu pau, começou a fumar, aconteceu alguma coisa manda pra eles, que eles refazem a sua turbina e aí se talvez, ah vamos mudar, o carro tá ruim de pegada ou tá ruim de final já fecha com eles também para mudar eixo, para mudar rotor, para mudar tudo, fechou? É isso. Espero aí que vocês tenham gostado do, do vídeo, tá bom? Foi mais um vídeo é, para explicar para vocês, né? Pra gente tentar mudar essa cultura de, de recondicionado, não presta, entendeu? E não é bem assim que funciona, tá bom? Espero que tenha sido útil aí para vocês o vídeo e tal. Ó, deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho de carta. Eu tava esquecendo de falar outra coisa pra vocês, ó. A maioria dos preparadores de São Paulo aqui, tudo fazem turbina aqui. Por quê? De acordo com o motor que eles estão montando, pra cada carro. Inclusive, tem um aqui fora aqui que eu acabei de falar com ele ali. Bem famosão, hein? Portuga faz aqui. Todas. Tudo feito aqui. Fechou? É isso.